Olá pessoas, é... não vídeo não é, porque eu vou sair do YouTube aqui, eu vou ficar um tempo offline sem postar vídeo até dia 21, sei lá, por aí, que eu vou viajar, então eu vou ficar sem postar vídeo, mas é só isso mesmo, é... era para ser um vídeo eu falando muita coisa, né, mas como era só falar que eu não ia postar vídeo, eu não falei muita coisa, é só isso mesmo, tchau.